Vamos ficar em pé e juntos aclamarmos ao Evangelho com alegria.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 eu também não te condeno Podes ir E de agora em diante Não peques mais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos nos sentar? Ditinho Oi. Criançada Que cena mais linda essa, não é? Sim Jesus hoje mostrou a misericórdia dele que é imensa. Olha quanta gente queria acusar aquela mulher que tinha pecado sim. Mas ela não era a única que tinha pecado. Também outro homem tinha pecado com ela. Só que eles trouxeram só a mulher. Injusto isso, não é Ditinho? Muito padre. Muito injusto. Naquela época... Alguém que pecasse daquele jeito, podia ser apedrejado. Mas Jesus mostra que a misericórdia dele é maior do que o pecado. Jesus começa a escrever no chão com o dedo. Você viu, Titinho, o que ele fez? viu? É a primeira, vi. é a primeira vez que Jesus escreve algo, até então que a gente sabe, no Evangelho. E lá na escola, também, o professor, a professora escreve na lousa, não é? Sim. É ou não é? Ele, um monte de coisa. E eu pergunto para vocês, vocês fazem ideia do que, que Jesus escreveu no chão? O que, que será que ele escreveu, hein? Eu não sei. Hã? Tem alguém falando aqui, vamos ouvir, Ditinho? Vamos lá, eu não sei. Hã? Hã? Certo, ela disse que ele estava escrevendo porque ele não queria pedrejar ela É isso que você disse? É mesmo? Obrigado, viu? Agora, mas eu vou te contar outras, outras percepções Ou seja, outras pessoas que também acreditavam que Jesus estava escrevendo outras coisas ali Alguns acham, ditinho, como é que é o seu nome mesmo? Verônica Alguns acham, ditinho e Verônica, que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Nossa! Nós não sabemos, não é? Mas se ele escreveu os pecados, quer dizer que aqueles homens também tinham outros pecados, além do pecado daquela mulher, não é mesmo? Verdade! Aqui no cartaz da campanha da fraternidade, desenharam Jesus nesta cena... E ele também está escrevendo. Só que aqui eles puseram assim, Jesus escrevendo a palavra o que mesmo? Consegue enxergar? Amor e sabedoria. Na verdade nós não sabemos o que o mestre escreveu. Mas nós sabemos que a atitude dele foi cheia de sabedoria, cheia de amor. Ditinho, eu vou escrever agora a palavra amor aqui. Opa! Vamos tentar com outro pincel atômico. A, M, me ajudem. Oh. O, R. Hey. Ah, muito bem. Amor. O que, que será que o Senhor quis dizer com aquele ato, com aquela atitude de não apedrejar a mulher? Que ele tem um amor maior do que tudo, não é? Às vezes acontece essa cena de tinho, lá na escola. Sabe quando... Alguém errou, ou alguém é diferente de nós, não é? Porque tem alguma deficiência, tem um jeito diferente. Daí todo mundo começa a tirar sarro. É a mesma cena que aconteceu aqui. Todo mundo em volta da mulher, agora zumbando, desfazendo. Você já viu isso acontecer, Ditinho? Eu já, pai. Já viu acontecer? É muito feio. Feio demais, né? Será que alguém é melhor do que o outro para poder fazer isso com, com uma pessoa? Com um coleguinha? Eu acho que não Vocês já viram isso na escola alguma vez? Não? Que ótimo Então tá todo mundo sendo o que? Palavra que começa com A de tá sendo ah, Amigo Todo mundo então, tá sendo amigo Ah, Olha só Assim como Jesus ensinou, não é? A acolher as pessoas, a perdoar as pessoas, a dar uma nova chance para as pessoas. E o que que Jesus foi naquele momento? Com a palavra, aliás, a palavra que começa com a letra M aqui, ó. O que que será, hein, que a gente pode colocar aqui, hein, criançada? Hã? Misericórdia. Muito bem. Alguém mais falou aqui também? Você falou misericordioso. Ah, Jesus foi cheio de misericórdia. Misericórdia. Ah, ele nos ensina a fazer o mesmo, não é? Mas para que a gente possa ter atitudes iguais às de Jesus, o que, que será que a gente precisa fazer, hein? Agora eu vou perguntar para outras crianças. Com a letra O... Oração? Exatamente, porque se a gente está bem pertinho. Será que estão enxergando lá de trás? Olha, hoje é um verdadeiro teste de vista, né, vovó? Tá enxergando? Um pouquinho só. <risos> então, ditinho. Que que primeira falou? palavra. A... Amizade. A amizade. Amigo. Ser amigo. Isso, amigo. Segunda palavra. Misericórdia, Misericórdia! Como Jesus, como o Pai é misericordioso E para isso a gente precisa estar sempre conectado, ligado com Deus, não é? Através da uma... oração Através da oração, olha só, está tudo interligado Muito legal Olha, legal demais E quem é uma pessoa de oração também? Com a letra R, vamos ver Rezar, rezar já é o mesmo que oração, né? Eu ouvi aqui Hã? alguém falando, padre. Respeito. Falar, isso. Pessoa respeitosa, você ia dizer isso também? Respeito, isso. É alguém que respeita o próximo, não é mesmo? Me fala uma maneira de respeitar uma pessoa que precisa muito da nossa ajuda, hein, Ditinho? Dá um exemplo. Nós podemos, por exemplo... Se a pessoa tem, um, lá na escola, vamos pensar lá na escola. Uhum. Eu sou muito bom em matemática, mas eu tenho alguns amigos... Tem mais alguém que tem dificuldade em matemática? Que levanta a mão. Ah, não é fácil, né? É. Aí Olha, eu tenho tem alguém que amigo... disse, eu amo matemática. <risos> e daí, Ditinho? Eu tenho um amigo que uhum. ele tem dificuldade. Sim. Aí eu ajudo ele. Exatamente. Só que eu não tiro sarro dele porque ah. ele não sabe. Sim. Muito pelo contrário. Eu procuro ajudá-lo. Porque ele é muito bom em geografia, sabe, padre? Olha e só. Eu não sou bom em geografia. Eu então, sou ruim. Então, então quer dizer que esse amigo, embora ele não seja tão bom em matemática, ele é bom em geografia. Sim, então, ele é todo ótimo. mundo tem um dom, não é verdade? Verdade. E quem tem um dom precisa ajudar o outro, não é? Agora eu vou ajudar também a vovó. Aliás, eu vou ver se tem alguém que pode ajudar a vovó a subir aqui. Tem? Então, respeitosamente, alguém pode ir lá junto com a vovó e trazê-la até aqui? Segura minha avó aí. Não vai deixar minha avó cair. Olha só quanta gente gentil e respeitosa. Que, que coisa mais linda. A atitude de misericórdia é isso mesmo, a gente olhar para o outro e ver aquilo que ele precisa. Aquela mulher que tinha errado, não precisava de condenação, precisava de mudança de vida. E por isso que Jesus foi misericordioso. Obrigada. Nossa, vovó, a senhora foi Obrigada. praticamente escoltada aqui Nossa, enquanto vocês não fazem uma rampa aqui para subir, não tem jeito é, Tem vovó. que fazer uma rampa aqui, senão não tem jeito a gente subir aqui, né padre? É, Nossa gente, senhora A gente vai ter que Mas ver isso enquanto mesmo enquanto a gente não tem rampa, a gente tem os bracinhos fortes que ajudam a gente a subir aqui, graças a Deus graças É verdade, a Deus. esses bracinhos fortes, na semana que vem, olha só Vão cantar, como é que como é que, mesmo que canta no Domingo de Ramos Hein ditinho? Canta Osana! Como é que é aquela música que a gente aclama Jesus entrando com o jumentinho em Jerusalém na procissão que a gente faz? Osanã! Com a mão assim! Osanã! Isso, isso foi só para preparar o que nós vamos depois celebrar na semana que vem A vovó já está podando oh. todos os ramos lá de casa <risos> E aqui vovó, a gente tem o tapete de novo Esse tapete representa o que mesmo, hein? Hã? São quantos dias que Jesus passou no deserto? São quantos dias? 40 dias Muito bem Ótimo isso, e a gente chama esses 40 dias de quaresma. Agora, depois de a gente ter ultrapassado aqueles 40 dias praticamente, porque esta é a última semana da quaresma, que né, Que domingo Boa? que é hoje mesmo? Hoje é o quinto domingo quinto. Oh. da quaresma. É aquela, aquela no primeiro domingo, o que, que aconteceu mesmo? Vocês lembram? O que, que aconteceu? Parece que tinha um bicho que passou aqui, é. não foi? é. A tentação do inimigo de Deus, né? E daí, verdade. vovó, aqui ó, a gente foi a primeira, segunda, segunda terceira, terceira, quarta, quinta terceiro. semana da quaresma. Chegou! Nossa, tá acabando então a quaresma? Ah, na não, verdade, onde nós vamos chegar? tá onde começando, vamos chegar? tá praticamente começando um tempo novo, não tá acabando simplesmente. Vai começar um novo tempo, depois ano que vem a gente vai fazer esse mesmo caminho para lembrar tudo aquilo que Jesus fez. E vamos lá, olha, depois da gente aclamar Jesus no Domingo de Ramos, ah, tem mais uma semana aqui que nós vamos viver. A senhora gosta de participar de procissão? Nossa, como que eu gosto, mas eu gosto muito muito, muito, muito, muito, muito de participar de procissão, porque a gente encontra as cumades na procissão. A vovó leva eu. E tudo comadre de oração. Tudo comadre que a gente reza junto, que a gente faz oração junto, aí essa semana é uma semana muito que a gente, assim, fica mais chegada com as nossas comadres, com as nossas amizades, com as nossas vizinhas, é muito gostoso, porque, sabe, padre? Já começa a procissão quando a gente vem de casa A gente já vem de casa em procissão para a igreja Aí chega aqui e encontra todas as procissões Ai, Ada, nossa, é muito gostoso Então muito todas gostoso. amigas pela fé, vovó é. Tudo unido, tudo unido por causa de Jesus Se não e fosse agora, Jesus, não existia isso Com as comadres, as irmãs, os irmãos não é. A gente vai entrar no tríduo pascal Vocês viram que... a que tem três representações de Jesus. Olha só o ditinho. Ui. Hã? Eu vi um Jesus de verde aí, pai. Isso, Jesus de verde. É porque ele é palmeirense? Não é não, né? Não, não, não. não. Porque ó, o verde Por é a esperança. Ah, né, Do tempo, tempo comum. A gente colocou verde para lembrar aqui que toda missa. E principalmente aquelas do, do tempo comum. Não é verdade? Que é o tempo que mais se repete. A gente tem sempre Jesus presente, Claro que em todos os tempos, não é? Mas aqui é o mais comum É a semana forte, né, é, né padre? É né? Semana santa é a semana forte é semana, semana forte é Semana sagrada E Jesus estava vestido do que hoje aqui? Hã? Essa roupa é, de, é do, é do que? Hã? Quando tem uma missa festiva assim também O padre se veste com essa roupa? É, aos domingos de... também ele pode se vestir, não é sacerdote? verdade? De sacerdote. Então, na quinta-feira, a gente começa o trido, que são os três dias que nos apontam para esta grande celebração da ressurreição de Jesus. Olha, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nesse dia, o padre, na verdade, vai estar vestido de branco, né, vovó? Isso, é. exatamente Aqui é só uma representação É só para dizer que é padre que está aqui, né? Isso, para eles lembrarem O que, que acontece na quinta-feira santa, no dia em que Jesus está ceando com os apóstolos, entregando-se na Eucaristia? Algumas pessoas falam que a missa de... Lava-pés Lava-pés E por que, que será que Jesus lavou os pés dos apóstolos, para mostrar que é preciso ser humilde e servir Você já serviu alguém de ti alguma vez? Eu já padre, a vovó, por conta da idade dela, tem um problema aí na coluna Que ela tem uma dificuldade para calçar o sapato Aí eu vou lá e ajudo a vovó a calçar o sapato Ah, Verdade. tá aí olha, Verdade. um serviço verdadeiro que você pode prestar para alguém né Vovó, e caminhando um pouquinho mais, olha Vem aqui bem pertinho. Ô, padre, sabe o que eu ouvi essa semana? Ah. Fala para mim se é verdade mesmo, porque esse povo fala tanto, aí eu não sei. Sim. Falaram assim, ó, que é, o trido pascal, que são três dias. É, a gente fala trido pascal. Trido, trido pascal, né? Isso. Aí falaram para mim assim, ó, que começa na quinta-feira e essa missa de quinta-feira não termina na quinta-feira. É verdade Exatamente. isso? Exatamente. Na verdade, é uma. Única celebração em três. Três em um. Que legal! Ai, que gostoso! Tanto é que, legal, que, tanto tá é tendo... que não, na verdade, aqui não tem nem a bênção. Olha só, nesta missa de quinta-feira. Porque no dia seguinte nós vamos celebrar o que mesmo? A morte de Jesus. Que dia que é esse? Sexta-feira Sexta Santa. Santa. É um dia de recolhimento É um dia de silêncio O que a senhora sempre faz na sexta-feira santa, vovó Para viver melhor esse dia de oração? A vovó não faz nada, só reza Esse dia eu mesmo não faço nada, nada Porque é o dia que a gente tem que colocar em muito recolhimento Muita oração Porque foi o dia que Jesus sofreu muito muito, muito, muito. Então, nesse dia, na sexta-feira santa, é outro dia que a igreja pede para a gente não comer... Carne. E fazer... Não escutei direito. A gente não pode comer... Carne. E temos que fazer... Jejum. Mas por que é isso mesmo... Porque nós estamos unindo a nossa dor, a dor de Jesus Cristo. Isso. Olha só como Olha aqui, Ele sofreu. Aqui tem até uma coroa parecida com aquela que foi colocada na cabeça de Jesus. Cuidado, pastor, senão o Senhor vai furar é. o dedo aí. Pega, cuidado. Olha só, isso, quanto cuidado. sofrimento, hein? Tudo por amor a nós. Por isso que a gente também tem que fazer silêncio para contemplar, ou seja, para lembrar aquilo que Jesus fez por nós, para que a gente possa também oferecer a nossa vida a Ele, com muito respeito, como vocês falaram. E é o único dia que não tem missa, é uma celebração, porque nós não celebramos Jesus vivo, não é? E sim a sua morte. Mas será que acaba aqui? Ô Padre Adriano. Oi. A vovó, na sexta-feira, ela monta um altar lá em casa, ela coloca uma cruz e duas velas, para gente poder rezar diante de Jesus crucificado. Isso, nesse dia a gente pode desligar a televisão, deixar o tablet, o celular de lado e conversar mais com Jesus. Então lá no altarzinho que a gente pode montar, não é? Sim. Todo mundo tem uma imagem, um altarzinho em casa aqui? Levanta a mão. Tem alguma imagem? Alguma cruz? Isso, aquele é um espaço de oração então. E a gente segue com a nossa oração, agora no terceiro dia do trido, que é um dia muito importante. É o sábado, algumas pessoas falam sábado, de aleluia, de aleluia. É. é o sábado santo. Quando a gente tem a vigília, que é aquela missa, que a gente lembra tudo aquilo que o povo de Deus viveu, não é? Aquelas leituras que mostram o amor de Deus Que vai acompanhando passo a passo O povo de Deus E a gente vê que esta vela grande Aqui é acesa Quem já participou da missa Do sábado santo? Eu já! Ah, da vigília pascal Acho que as crianças não participaram ainda Essa vela aqui, a senhora sabe como chama? Vovó? Quem sabe o nome dessa vela grandona aqui? Eu esqueci, padre. Quem sabe? Como que chama essa vela aqui mesmo? O pai grandona? e a mãe podem falar para o filho pra filha. Como que chama? O avó, ovô. Como que chama essa vela aqui? Sírio. Sírio Pascal. Ai, eu tinha esquecido, é verdade. É Sírio Pascal, isso. Círio. É isso Representa Jesus como ele está aqui. Alegre, feliz, ressuscitado lembra Jesus vivo no meio de nós, a sua luz, é aquele dia que a gente acende uma fogueira, abençoa o fogo e depois acende essa vela, no dia do batismo também essa vela é acesa, você lembra do dia do seu batismo ou não? Lembra? Eu não lembro não, não lembra? Eu só lembro o que contaram para mim, mas você lembra que no dia do batismo você se tornou filho de Deus, não é Sim. Ditinho? Sim! Vem aqui vovó, como que a gente pode viver o nosso batismo? como Filho de Deus. Olha, esse último dia aqui, que é da, o dia da ressurreição, mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Então, quando Ele ressuscita, Ele está presente, vivo na nossa vida. E no batismo, nós temos essa nova vida em Cristo. E tudo isso acontece assim, nessa noite, nessa noite maravilhosa que é o Sábado Santo. Nós celebramos, memoramos o nosso batismo. É muito gostosa essa celebração, linda, né, Padre? Linda. Muito gostosa. E daí a gente vai então celebrar, depois de viver esses três momentos, né? Aqui, a Páscoa do Senhor. Páscoa que não é só ovo de Páscoa não, hein? Não. Ah. Não, o ovo a gente sabe que simboliza a vida nova, não é? Está escutando ditinho? Está escutando adoro, ditinho. Vovó. Mas tem outros símbolos da Páscoa também. Alguém sabe de algum símbolo da Páscoa? Além do ovo? Alguém sabe de outro símbolo da Páscoa? Fora o ovo, mais algum outro? O que meu anjo? Fala Mariana. Jesus é o próprio sinal. Ele está vivo e ressuscitado, não é? E o que nós vamos agora professar na nossa fé em pé, é tudo isso que nós vivemos também na Semana Santa. Vamos ficar em pé, e com o coração pascal, ou seja, o coração que está vivo, ressuscitado em Jesus Cristo, como filhos de Deus, nós vamos dizer, creio em Deus, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.